empresas de marketing multinível são excelentes quem faz o negócio é você então vamos lá, os itens a serem comparados nesse vídeo serão os produtos né, os perfumes, o que todas as empresas têm no maior mercado aí do Brasil kits de adesão a formas de ganhos venda direta indicação direta indicação indireta binário plano de carreira unilevel ativação mensal divisão de lucros bônus por formação de diamantes premiações e premiações por pontuação acumuladas, tá? Então, quantidade de produtos aí, hoje a RinoD conta com em média 240 produtos, a Boulevard 120, a Inove Life 150 e a Bortoleto 120 produtos. Os perfumes da RinoD contam com 23% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração, são perfumes de 100ml, assim conforme aí na foto ao lado. A Boulevard conta com perfumes de 25% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração e 100ml. A i9 Life conta com perfumes de 25% de essência, perfume aerosol, embalagem aí com cores diferentes, identificação por numeração e também pela cor da embalagem. Perfumes tem 100ml. A Bortoleto conta com 33% de essência em cada perfume Embalagem exclusiva para cada perfume Identificação exclusiva por nome para cada perfume E ela conta aí com perfumes de 15, 50 e 100 ml Meu contato de novo para dúvidas ou sugestões Kits de adesão Kits de adesão da Rino D, Nós temos aí o combo executivo 240 reais Combo executivo plus 1.170 Combo executivo top 2.220 reais Boulevard de 342 a R$ reais, A i 9 Life de R$ reais a R$ 1.999 E a Bortoleto aí conta com, de R$ 600, R$ 1.200 e R$ 1.800 Aqui uma tabelinha bem detalhada o que, cada, o que cada kit vai te gerar Então no kit de entrada de 240 da, da Renault dele gera 10% de binário Ele vai te dar 10% de binário, né? Ele gera 50 pontos no binário, Que se você cadastrar alguém com esse kit, não gera pontos no Unilevel, gera 50 pontos para graduação, você não tem nenhum lucro na entrada, não pode ser parcelado. O segundo kit da Rinode é reais. você tem 15% de binário, gera uma pontuação no binário de 500 pontos. Uma pontuação também para a graduação de 500 pontos. E você tem ali um lucro de R$ 390,00, que dá mais ou menos 33%. Você pode parcelar esse kit até duas vezes. E o kit top lá da Renode, que é R$ 2.220,00, que gera 20% de binário. Vai te dar 20% de binário. Gera mil pontos, pontuação gerada. Pontos para a graduação, mil. E você tem R$ 2.220,00 de lucro, ou seja, 100%. Pode ser parcelado em até três vezes. A Boulevard tem o mais baixo de R$ 342,00, te dá 10%, gera 60 pontos no binário, gera 160 pontos para graduação, pode ser parcelado em 6 vezes no cartão. O segundo, R$ 1179,00, 20% de binário, gera 350 pontos, é, pontos para graduação, 500, e, te, e pode parcelar em 6 vezes. O kit mais alto da Boulevard, R$ 2.148,00. 30% de binário, onde ele gera ali 700 pontos no seu binário, pontos para graduação 1000 e pode parcelar até 12 vezes. A Inove Life, conta aí 9 lives, conta com o kit de R$ 249,0, que você vai ter 10% de binário, gera 15 pontos no binário, 15 no Unilevel e 15 pontos para a graduação. Pode ser parcelado até 12 vezes. R$ 49,0, 20% de binário gera 100 pontos no seu binário, 50 no Unilevel e 50 para graduação. R$ 999,00, 25% de Unilevel, gera 300 pontos, 100 pontos no Unilevel e 100 pontos para graduação. Tem aqui o kit mais alto da InovLife, R$ 1.999,00, 30% de bônus do binário, gera 700 pontos no seu binário, 250 pontos no Unilevel e 250 pontos para graduação. Bortoleto, 600 reais Gera 10% de binário Gera ali 300 pontos no seu binário 600 pontos para a graduação pessoal E também sempre que entra alguém na, sua, na perna menor do seu binário Também conta ali 600 pontos para você se graduar A entrada, no lucro, tem um lucro ali na entrada de 300 reais, 50% né? Pode ser parcelado em 12 vezes Tem o kit de 1.200 reais que ele te gera 15% de bônus do binário, 600 pontos, te gera, 1.200 pontos para a graduação, e você tem um lucro de R$800 na entrada, de 66%. E o kit mais alto é da Bortoleto, 1.800 reais, ele te dá 20% de bônus do binário, ele gera 900 pontos, 1.800 pontos para a graduação, e você tem 1.800 reais de lucro na entrada, ou seja, 100%, todas as franquias da Bortoleto podem ser parceladas em até 12 vezes, tá bom? Formas de ganhos da Rinodé, a Rinode conta com 10 formas de ganhos, a Boulevard também 10 formas de ganhos, a E9 Life 9 formas de ganhos, a Bortoleto conta com 16 formas de ganhos. Venda direta, todas as empresas aí contam com 100% de lucro. Vendas no e-commerce, na loja virtual. Rinodei 40%, Boulevard não possui esse bônus, 9 Life 40% e Bortoleto 50% ali na venda do, do, da sua loja virtual. Bônus de indicação direta, a Rinodei paga de 10 a 200 reais, a Boulevard de 30 a 300 reais, e 9 Live de 5 a 35 reais e a Bortoleto de 60 a 180 reais. Bônus de indicação indireta A Renault não possui esse bônus Não possui bônus de indicação indireta A Boulevard ela paga 10 reais ali Até a quinta geração A Inove Life Ela paga ali, dependendo do kit Ela vai pagar de 5 A 20 reais Até a quinta geração E a bortoleta ela paga ali De 4 a 12 reais né? Até o 11º nível Até a 11ª geração Dúvidas, sugestões, também sempre vai estar aparecendo aí para vocês. Binário. Então, binário ali na Rino D você vai ter kit executivo 10%, gera 50 pontos. Kit executivo plus 15%, gera 500 pontos. E o kit executivo top, que ele gera ali mil pontos no seu binário. Boulevard Mond, você tem no kit bronze 10%, gera 60 pontos. Sempre que você cadastrar algum kit bronze... Kit prata 20% gera 350 pontos Kit platina 30% gera 700 pontos Binário da E9 Kit consultor 5% gera 15 pontos Kit start life 20% gera 100 pontos Kit start plus 25% gera 300 pontos Kit start master 30% gera 700 pontos Binário da bortoleta Profissional você tem 10% gera 300 pontos Empreendedor 15% gera 600 pontos o executivo 20% gera 900 pontos. Aí uma proporção do bônus binário, né, em cima do valor, é, quanto vale mais ou menos ali o ponto do seu binário. Então a RND é o kit, primeiro kit de R$ a proporção ali do binário é de 4,80 pontos para cada valor em real da entrada. O segundo de 1170, 2,34 pontos. E o kit top 2220 dá 2,22 pontos. Boulevard 342 reais 30 centavos, Cada ponto ali em média dá 5,70 pontos. O segundo kit 1.179 dá 3,36 pontos. E o terceiro o kit mais alto 2.148 reais é uma média de 3,06 pontos. A Nine Life 249 16,60 pontos. Então, é uma bem alta a pontuação porque dos 249 reais, ele gera apenas 15 pontos. No binário R$ 4,49 reais, pontos R$ 3,33, R$ 1999, né, o kit mais alto, 2,85 pontos. Na Bortoleta, todas as franquias ali a média de dois pontos, pois o valor que sobe para o binário é metade do valor da franquia. Aqui também tem um ganhos do binário, um, um exemplo do você cadastrando as pessoas, com, de, independente do seu kit você vai ter aqui toda a tabelinha dos seus ganhos do binário. Então aqui está o da Rhino Se você entrar tiver o um kit de entrada de 240 reais você vai ganhar ali de 5 a 100 reais dependendo do kit que você cadastrar. Se você tiver o segundo kit 170 reais você vai ganhar de 7,50 a 150 reais e se você tiver o kit top você vai ganhar de 10 a 200 reais. Na Boulevard... De, com a, entrando com o kit de 342 reais Você vai ter ali um lucro de 6 até 70 reais de, Dependendo da franquia que você cadastrar né Do kit que você cadastrar da, na entrada da pessoa O de 1.179 de 12 reais a 140 E o kit mais alto aí, 2.148 reais Que você vai ter um lucro aí no binário de 18 a 180 reais E 9 life, 249 reais Entrando com o kit de R$ você vai ter um lucro ali no seu binário de R$ 1,50 a R$ no de R$ 449, de R$ a R$ 140, no de R$ 999, de R$ 3,75 a R$ 175 e no de R$ 1.999, de R$ 4,50 a R$ Na Bortoleto você entrando com o kit de entrada de R$ 600, reais, você vai ter um lucro ali de 30 a 90 com o de 1.200 de 45 a 135 e com o kit mais alto de 60 a 180 reais. Então isso aqui é muito interessante que você sabe quanto, mais ou menos quanto você vai ganhar, dependendo do kit que você entrar e as pessoas que você cadastrar aí na sua perna menor do binário. Sugestões também, por favor, podem me chamar. Quanto vale o ponto para a graduação de cada empresa? Então na Rinode aí cada R$1,70 vale um ponto. Na Boulevard 3,00 vale um ponto. E Novelife Life também, R$ 1,70 vale um ponto. E Na Bortoleto cada um real para em contas vale um ponto para a graduação. Plano de carreira unilevel, então já que estamos falando de pontuação, né? Então aí temos as graduações da, da Rinaudé, que você tem ali de 2 mil pontos até 18 milhões de pontos, que é o Titan, né? Do Master, primeira graduação ao Titã Titan. E aí a Rinaudé paga o seu bônus Unilevel. 4% ali para o consultor do primeiro ao terceiro nível, ela paga em níveis, né? Que até o triple e acima vai dar 27% ali no seu unilevel. Então 27% paga a Rinodê no Unilevel. A Boulevard, né? A Boulevard Monde, ela tem ali a primeira graduação 2 mil pontos também, até 5 milhões de pontos a última graduação. Ela paga ali do seu primeiro, da sua primeira graduação 12%, até a última lá 30%. Então 30% aí no Unilevel. Da Boulevard E 9 Life 9 Life também 2 mil pontos Diamante ali 60 mil pontos Vai pagar de 9% até 25% Também tem as outras graduações Que também vão estar recebendo 25% Aí que até 1 milhão de pontos Que é o Diamante Black Unilevel da Bortoleto bortoleta Bortoleto aí tem de 2 mil pontos O Bronze Que recebe de 12%, 12% e até a última graduação, que é o Royal Crown, que é 3 milhões de pontos, 62% no unilever Então a Bortoleto paga aí de 12% a 62% no unilever aí sobre as compras da equipe. Ativação mensal. Na Renaudet é necessário você fazer 200 pontos obrigatório né, para fazer as compras a preço de consumo, que dá um total de 340 reais. não paga sobre ativação para nenhum nível, somente sobe no unilever Ativação mensal da Boulevard 120 pontos, obrigatório para fazer Compras a preço de consumo Dá 360 reais, Paga ali até a 12ª geração, de acordo com a tabela né, De 7,20 a 3,60 Do primeiro até o segundo nível Dependendo do, do Até o quinto nível, 7,20 Após isso, 3,60 Ativação mensal da E9 Life 148,50 Já preço de consumo né? E ela paga ali R$ 5,00 em até 8 níveis e gera 15 pontos no binário por ativação feita aí na sua equipe. Bônus de ativação da Bortoleto, o Bortoleto conta com duas ativações mensais, a de R$ 160,00, você retira um perfume de cmls e a opção 2, que é R$ 300,00 a preço de consumo, onde, onde gera 150 pontos para graduação, mais 30 no Unilevel e você tem 100% de lucro na venda. E você recebe ali seis por ativação feita na sua equipe até a décima geração. Dúvidas, su sugestões também sobre ativação? Podem estar me chamando. Divisão de lucros: Divisão de lucros aí da Renaudê, né? A Renaudê paga 5% do faturamento da empresa. Ela divide ali entre os diamantes e acima. Na Boulevard, 4%. A Boulevard separa 4% do seu, da, do seu faturamento. Divide entre os rubis até a última graduação. 9Life, 3% do faturamento, ela divide entre todos, todas as pessoas que fazem parte todos os graduados na empresa E a Bortoleto, 6% aí do volume total da empresa, total, do, total de lucro da empresa, ela separa ali entre o Esmeralda até o Royal Crown Até a última graduação, então a partir do Esmeralda, que é a quarta graduação, a Bortoleto divide Bônus por formação de diamantes eu coloquei bônus por formação de diamantes porque cada empresa ali tem o seu nome. Por isso que um, um tem bônus de liderança, outro de, de formação. Então, coloquei formação de diamantes. Na Rinode aí ela paga é, de 3%. Você formar o um primeiro diamante na primeira geração, 3%. Vai dar ali 5, 6%, ela paga ali 6% da, da rede do, do diamante. A Boulevard, ela paga. Ela paga um pouquinho mais, né, ela paga até 9%, se for um diamante da quarta geração. A Inove Life, ela paga 8%, de 4 no primeiro nível, 2 no segundo, um no terceiro e um no quarto. E a Boulevard, ela separa, a Bortoleta, ela separa, ela faz uma coisa diferente. Ela separa 8% do lucro total da empresa também, e separa ali em cotas entre os diamantes três estrelas, até o Royal Crown. Então, isso aí é muito forte. Que a Bortoletto fez aí porque ela divide não somente da linha onde foi formado o diamante, sim do lucro total da empresa. Premiações da Rinodei quando você bate as graduações, né? Então como, se você bater o diamante, você vai ganhar o Cruzeiro. Se você bater o duplo diamante, você ganha uma viagem para o Caribe. Se você bater o triplo diamante, uma viagem para a Disney, uma caneta Mont Blanc e um bônus carro BMW. Imperial Diamante, viagem para a Europa, bônus carro Evoque. Imperial Two Stars, uma viagem para o Tahiti, um relógio Rolex e uma joia Tiffany. Imperial Three Stars, um programa super carros. E o Titã, você é, ganha um super esportivo aí, como igual, igualmente tem na foto. Premiações da Boulevard, você ganha também Cruzeiro, ganha algumas viagens. E Life não possui o bônus de premiação quando você bate as graduações. Eu irei falar da premiação acumulada, que a Inove vai participar. A Bortoleto é, tem o bônus carro e o bônus viagem. né Bônus carro a partir de diamante, você ganha ali um valor mensal. É um valor infinito. Todo mês que você bater a graduação, você vai ganhar esse valor. E também ganha o Cruzeiro com acompanhante aí tudo pago. Então, como eu disse aí, o Cruzeiro, 60 mil pontos como diamante. O Duplo Diamante ganha uma viagem para Cancún o triplo diamante ganha uma viagem para Disney, o Diamond Pro uma viagem para Las Vegas e o Royal Pearl uma viagem para Dubai. Premiações de pontuação acumulada. A D não possui premiações por pontuação acumulada, tá gente? A Boulevard então você acumulou 50 mil pontos no seu Unilevel ali, vai vai vai ganhar o cruzeiro. 150 mil pontos ganha uma viagem para a América Latina. 1 um milhão de pontos, um Hyundai HB20. Aí temos ali 3 milhões de pontos, um Kia Cerato. 10 milhões de pontos, um Porsche Cayenne. 40 milhões de pontos, um imóvel no valor de 1 milhão. 100 milhões de pontos, um helicóptero. Premiações acumuladas da, da Inove Life. A Inove Life, a pontuação acumulada dela é sobre o binário na perna menor, na sua equipe menor. Então, mil pontos, você ganha uma qualificação como assistente executivo. 3 mil pontos, uma qualificação como executivo mais, e um cheque de 500 reais, 12 mil pontos acumulados na perna menor, você vira, bate a, a qualificação de executivo sênior e ganha um cheque de 1.500 reais, 40 mil pontos você ganha um cruzeiro, 90 mil pontos na perna menor você ganha uma viagem para Las Vegas, 200 mil pontos você ganha uma viagem para Dubai, 600 mil pontos, um Toyota Corolla 1 milhão e 400 mil pontos, uma BMW 320i 3 milhões de pontos, uma Range Rover Evoque A Bortoleto também tem a premiação acumulada, né? 60 mil pontos acumulados no seu Unilever, você ganhou cruzeiro 260 mil a viagem para Cancún 800 mil pontos acumulados no seu Unilever, a viagem para Disney 1 milhão e 800, uma viagem para Las Vegas 5 milhões, você vai para Dubai, Mercedes 20 milhões de pontos, uma casa com 50 milhões de pontos, 100 milhões de pontos você ganha uma Ferrari, quitada, 210 milhões de pontos no seu Unilever acumulado de toda compra da sua equipe, você ganha uma mansão no valor de 4 milhões, e com 5 milhões de pontos você ganha, não, com 500 milhões de pontos você ganha um iate no valor de 5 milhões. Então pessoal, esse aqui foi...